Oi, gente linda! Tudo bem por aí? Hoje eu tô trazendo um clássico das tranças: é a boxeadora ou trança lutadora, boxer braid, tem vários nomes aí. O fato é que a trança é, boxeadora ou lutadora é uma trancinha que fica bem firme, bem justa, pertinho do, do da cabeça e sem franja, sem nada, porque é uma trancinha basicamente para esportes. E aí, depois de famosa, ela teve as suas versões mais estilizadas. A repartição eu fiz num zigue-zague, mas você pode fazer ela em linha reta, do jeito que você gostar mais. Então, não sai daí não. Eu volto já já para te ensinar. A repartição da trança boxeadora é uma só. Você pega aqui na linha do nariz e vai fazer essa repartição até a nuca. Outro detalhe, agora você vai fazer duas trancinhas em cada metade que você separou e seguindo uma regrinha. Você começar a fazer a trancinha a dois dedos da linha... Você vai trazer essa trancinha a dois dedos da linha. Outra coisa, eu gosto de fazer um zigue-zague ao invés de fazer essa linha reta. Eu prefiro, tá bom, gente? Isso aí vai do seu gosto. Eu fiz primeiro a linha reta para eu saber a marcação direitinho. Depois é que eu vou fazer o zigue-zague. Este zigue-zague, eu vou pegar um pouco de um lado da, da linha e um pouco do outro lado. Pronto, eu já fiz a minha divisão. Eu fiz em zigue-zague porque eu gosto dessa desse efeito do zigue-zague. Eu não gosto daquela linha marcada. Você pode fazer a linha marcada, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Vamos agora iniciar a trancinha. A trancinha boxeadora, depois que eu fiz lá o meu, minhas repartições, ela é uma trança onde você vai fazer a normal de três mechas invertida. Então, eu separo em três partes. A, me, a, a trança invertida, eu vou sempre pegar uma mecha da ponta, e levar para o meio da ponta e vou trazer para o meio. Próximo passo é embutir. Então, eu vou da ponta, levar para o meio e eu vou sempre embutir nesta mecha que foi para o meio. Música Novamente, ó, da ponta. Eu vou levar para o meio e já vou embutir uma mecha nesta do meio. A sua mão tem que trabalhar sempre encostada no, na cabeça. Se você trouxer esta trancinha muito para fora da cabeça, se você trabalhar assim, ela fica toda folgada, ela não vai ficar apertadinha. E essa trança é bem justa na cabeça. Outra dica que eu dou pra vocês é assim, a parte de cima que você vai embutir aqui, você não vai pegar uma mecha até lá embaixo. Você vai pegar a mecha até na altura da trancinha, ó, aqui só. Se você pega muito até lá embaixo, não te sobra depois cabelo pra você trazer de baixo pra cima. Porque aqui você está embutindo dos dois lados, Puxei um pouquinho para me ajustar, ó, pra ajusta tudo. Saiu fora do lugar, puxa, puxa, penteia, tá bom? E mais uma vez, vamos trazer a mecha de baixo para embutir nessa que tá indo pro meio. Sim. Não esquecendo que eu estou levando esta trança paralela, gente, esse barulho de lata que vocês estão escutando aí é de uma bandeja que tem aqui no suporte da boneca, viu? Então, vocês estão levando a trancinha paralela à repartição que nós fizemos aqui no meio da cabeça. Então, duas coisas importantes. Levar a trança paralela à risca do meio e trabalhar sempre com a mão encostada na cabeça. Eu tô com a mão encostada na cabeça para a trança não ficar frouxa. Aqui acabou o que eu embuti tudo, então eu continuo fazendo a trancinha. Não bem é? justinha, porque isso é uma trança para exercício físico, né? Então é uma trança que não pode ficar soltando, sem fiapinhos, para não grudar no, no pescoço, nas costas. Passei o elástico de silicone, vou colocar um enfeite aqui. Tá na moda agora esses, essas coisinhas aqui de alumínio, acho que é alumínio isso. Olha que bonitinho, é uma coroinha. Tudo que eu fiz deste lado, vamos fazer do outro. gente aqui tá a gisele com a boxeadora toda trabalhada no zig zague se você não gosta você faça a, a linha reta ok é uma trança que fica bem presa ela tem franja nem dá pra perceber que ela fica toda bem presinha Prontinho gente, aqui está nossa trança boxeadora É uma trança que fica bem presa, todo o cabelo bem justinho Se você não gosta desse zigue-zague, faça a sua linha reta Não tem problema nenhum Eu espero muito que você tenha gostado Aproveite a sua trancinha boxeadora Tire muitas fotos, marque Thelma Tranças um super beijo para vocês e até a próxima!